O Master Digital 360 é um percurso completo que é constituído por 6 módulos que aborda várias áreas. Se tivessem arrumado a casa primeiro, vamos fazer SEO. E depois vamos fazer anúncios e mais rentabilidade. O primeiro módulo é o Marketing Digital 360, que é a base, a estratégia. Depois temos Websites e Landing Pages, Redes Sociais 360, Vídeo para redes sociais, Otimização para Motores de Pesquisa e Google Ads. Tudo junto dá uma base de conhecimento muito boa para podermos colocar em prática e desta forma poder obter mais resultados online. Sou formadora, sou profissional e, portanto, para criar tutoriais para uma público é muito, muito interessante. E o Vasco é uma pessoa que facilita muito o processo, apresenta muitos casos práticos, acompanha nas dúvidas que cada pessoa tem. Uma formação intensiva, das 9 às 18, de 8 horas, é muito interativo, é muito personalizado e é muito prático. Porque as pessoas saem daqui já com o um trabalho feito ou com ideias para colocar em prática. Faço parte uma produtora de vídeo. Nós achamos que a comunicação era um aspecto que teríamos que melhorar. E a partir de agora, aperfeiçoando e quem sabe continuando a formação com Vasco Marques, vamos ser uma empresa bastante mais competitiva porque vamos proporcionar esse mesmo serviço.